E aí, Guerreiros e Guerreiros, soldado aqui novamente. Depois de ter sumido por uma semana, aí você estava com saudade, né? Cê estava com saudade, eu sei que estava com saudade, mas é, eu queria aqui primeiro é, notificar para vocês que eu não fiz vídeo, né? Eu não estava fazendo vídeo esses dias, nem vídeo e nem lives, por porque acabou tendo alguns problemas aqui em casa, mano, e teve que fazer uma reforma de última hora, uma, uma reforma emergencial então teve que trocar o pino, teve que fazer um monte de coisa então eu tive que desligar todo o meu setup, todas as minhas coisas ficou desligado tá? eu, eu avisei no Facebook, só que tem muita gente que não segue então se você não segue, já segue aqui do, do Facebook, no Instagram porque toda vez que acontece algo semelhante, tudo que está rolando pelo canal, eu aviso lá Tá, então eu avisei lá, só que tem muita gente que a gente não sabe Então foi por causa dessa, de, de, de, dessa, dessa reforma emergencial Que eu fiquei sem postar conteúdo Porque não tinha como, eu não tinha como Tava tá mó quebradeira aqui tá a mó pó da bexiga, ainda tá Tava tá mó pó ainda, mas a gente deu um jeitinho aqui de ligar as coisas Amenizou mais ou menos aqui Então deu um jeitinho de ligar aqui Pra trazer esse roletando pra vocês Então chega de falar, vem que vem Vem neném e vem que eu tô boneco também. Hoje nós iremos roletar na caixa Primordial 4, cara. Aquelas caixas, lá, aquelas armas lá que parecem o Hot Wheels, é, né? Parecem o... as cores do Hot Wheels, né? Essa Primordial 4 aqui, ela tem a M4 Predador Primordial, tem a Desert Eagle Primordial e, se eu não me engano, tem a. É, é qual que é a outra? Eu deu branco, acho que é a Bart, né? É a Bart. Eu também, eu também, eu também eu boneco também, boneco Daqui a pouco vídeo, mas é isso. Tem essas três armas e nós vamos tentar, né? Nós vamos tentar, nós vamos tentar. Porque ultimamente o mercado negro tá como punk. O mercado negro tá punk antes com o boneco. Eu não sei o que tá acontecendo. O mercado negro e eu não, não, tô, não tô me sentindo bem, mas eu não sei. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei. Vem que que vem, vem neném. Vem a M4 que boneco não tem, eu quero a M4 e a desert, eu pretendo né, então ajuda nós aí o mercado negro, o, o, o Z8, alô, alô, então vamos lá, vem que vem, vem neném, vem que eu tô boneco também, lembrando pra vocês que eu estou roletando no agulhas, tá, agulhas sem canal, né? agulhas sem canal, coloco 20 no automático e 10 no manual, esse é o padrão que eu faço aqui nos meus vídeos. Na maioria das vezes dá bom, né? na maioria das vezes dá bom e na maioria das vezes dá muito ruim também, mas é, é, é, o, o padrão que, que a gente fez aqui, que eu criei aqui, eu continuo nele, até o dia que eu vejo que eu não estou dando mais nada, então por enquanto não pretendo mudar, então 20 no automático e 10 no manual ou 10 no manual e 10 no automático, mais ou menos assim, enquanto eu estou falando aqui já foram quase 50 meu patinho, foram 50 e nada, nada, nada, olha, agora vem, ó, vem pra cut aqui, ó, vem que tem, ó, vem nininho, ai, tô ficando com medo, olha, do lado, do outro, e agora, essa roleta tá me, olha, agora vem, Ó, oh, toda vez que encher a barrinha aqui no especial, ó, ó, ó, ó, ó, você enche a barrinha e vem, Partido! Vem! Vem pra onde? <risos> vem pra onde? Vem pra onde? Tá fogo, oh. Tá fogo, tá fogo! Vem que vem! Vem, neném! Vem que eu quero a M4 também, cadê? Vamos, boneco! Eita, meu bigode tá, tá falhado. Tem que fazer o bigode. Ó! Oh. Cara, nessa reforma eu fiquei isolado aqui, dedicado, ser o cara das cavernas, meu. Cortar o cabelo, tem que fazer a barba, tá fome É muito pó. Vamos olhar Já foram 60 caixas e nada, meu. E nada. Cara, eu não sei, eu não sei se é coisa da minha cabeça. Se ela tá acontecendo com vocês, comenta aqui também. Mas eu tenho a leve leve impressão com o mercado negro ultimamente, essas armas melhorzinhas que estão vindo, essas caixas melhorzinhas que estão vindo. Tá, tá difícil, rapaz, tá bem complicado de ganhar alguma coisa, viu? Tá bem, tá bem boneco, tá bem neném. Eu não sei se é só comigo, se é com você, comenta aqui. Comenta aqui, não sei, não sei, né? Às vezes é impressão minha, né? É impressão minha de mais milhares. Vamos ver, nossa, já foi tudo dado. Eita! Ei, tá aí, pera aí! Vamos, vamos, vamos! O que aconteceu? Não era amigo? Urubu. Para aí uhum. aqui. Vamos dar, calma aí. Não tá dando. Vamos mudar. Vamos mudar. Vamos mudar, parceiro. Vamos mudar. Vamos mudar. Vamos, vamos, vamos no Guerras na Céu aqui. Vamos... Ó, É... Ah não! Errei. Me perdoa. Não é a Bart. É a Galit Né? É, a gente ficando aí... É, é, é, é a GG. É a GetGun. Né? O pessoal fala. GetGun. Ah, já sei porque eu não ganhei. Lembrando para vocês que é ZP rápido, fácil, cai na hora, sem demora, sem complicação. O link, meu tá está aqui na descrição. É o nosso parceiro, nosso partilheiro mesmo aí, filme forte, o Zé. O Zé Louco Cash, o Zé Louco ZP. Ele vende cash para qualquer plataforma, cara. Se você joga Free Fire, se você joga Azula, se você joga Crossfire, se você joga qualquer tipo de jogo. Steam, Razer... É só chegar lá no Zé, que o Zé vende tudo. Fala assim, Zé, vinha através do boneco, vinha através do Sodex, quer comprar aquele cash boladão, aquele cash de confiança. Só chegar lá no Zé, que além de você estar tá, é, comprando numa loja totalmente confiável, um revendedor oficial das plataformas aí, você vai estar ajudando o Zé e ajudando o canal, divulgando aí, tá bom? É totalmente confiável, pode ir lá, ó, que é nota 10, o boneco... É, indica muito o zé louco zé louco zp rapaz já foram sem caixa meu patinho e nada nada dessa bexiga vem caramba vem vem que tem vem neném e agora vem não vem o que tá acontecendo tô ficando com medo é mistério é segredo realmente tá difícil Tá complicado! O mercado negro não tá querendo conversa. Meu, não é possível! Não é possível, Z8! 250 caixas que eu vi ali! Não vi nada! O que aconteceu? O que que mudou? Meu era amigo! Tá então, me dando as caixas bichadas? Quem que foi? Cadê? Cadê a arma? Cadê? Me fala de tá. Aqui, aqui, ó, ó, ó. Tô ficando em <risos> Cara, já foram mais de 110 caixas. E eu tô neném. eu só A bexiga só vem aqui e aqui. Eu não vem aqui. Parece que bichou. Ela bichou praticamente. Ó. Não vem. Vem neném. Olha. Eu tenho uma arma também. Ele tá maluco, Bad Boy. Ó. Essa roleta tá de brincadeira. Vem que vem. Vem, neném. Vem que eu tô boneco também. É agora. Ó, acabou o sofrimento. Pum. Pai, não faz isso comigo. Não faz. Eu vou tentar mais dois na automática aqui. Se não vir, meu patinho. Aí é subaco de milho soba. Ó. Tô ficando com medo. É mistério, é segredo! Eu não ganhei nenhum bonequinho! Nenhum bonequinho! Meu amigo! Vocês estão vendo aí? Totalmente punk! Totalmente punk essa caixa! Tá maluco! O que aconteceu? O que mudou? Nada! Sabe o que eu ganhei? Experience, itens bem legais. Só o que eu tô ganhando. Eu vou ter que recorrer aqui de novo. Eu vou ter que apelar para minhas artes milenares de roletation. Vamos lá. posso só querer essa M4. Mas é, vai vir a GG. É, vai vir a gatigran Vai vir a gatigran Porque tem que ser assim. É a vida. Ó. Oh. Tô ficando com medo. M4 não veio! E eu tô bem tristinho. Mas não é sacanagem, não. Pode falar, cara. É, é pô! Pô, que sofrimento, cara! Que sofrimento, cara! Sim. Vem eu acredito que tem as outras aqui também. Ó, se vem uma vem duas, se vem duas vem três. Ó, é aqui. Ela veio aqui, mas ela veio pra cá, né? Aqui ó. Se veio ali, vem aqui. Se veio aqui, vem lá, ó. E agora eu vou ganhar a Pucket. ó, ó, ó, ó, ó, ó M4, ó M4. Quem viu? Quem viu? M4 no meio, Desert Eagle, dourado Ah, Eldorado é ruim pra cacete. Eu não gosto da Eldorado. É a Desert Padrão mesmo, a Desert. Tá bem. A Desert Desert? Se é a Desert Eldorado. Isso aqui eu acho feio, né? Na moral. Na moral, na moral. Eu tô aqui, ó. Ah! Eita! Eita, vem que vem! Vem, neném! Vamos! Vem que eu tô boneco também. A esperança é a última que morre. Vem! Vou ganhar na última e de novo. Vou repetir o feito do último vídeo. Ó! Ficou calo comendo. medo. M4 não veio. Pô, vou. Não, vou, vou tentar aqui. Calma aí. Vamos. Que aqui, aqui. Pô. Vamos lá, usar o Vamos lá. Vem que tem. Ó. Vem, neném. Vem, vem M4, que boneco do tem. Pô, todas as armas que eu quero não tá vindo, né? Vou começar a falar que eu quero ao contrário. Eu quero a GG. Eu quero a Gartiglan. Vem. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo, Gartiglan. Gartiglan, vem. Vem! Vem pro cut, parceiro! Vem, vem com Cai! Tô ficando com medo! É boneco de dinheiro! Vou colocar onde aqui! Vou colocar 1 aqui, Urubu! É, é essas e acabou! Não tem mais! Urubu, se não vem! não vem! Ei! Tá Bem, bem que tem! Bem, neném. Vem aqui, boneco. Não tem eita. Já era. ei olha, como é que pode? Como é que pode, rapaz? Como é que pode a roleta? Tá viciada. Ela para aqui, aqui, mas não vem aqui. Ó, no eixo, no eixo. Ah. tá mais 10. Só tem moço a cachorrada. Eita. Olha! Tô ficando com medo! Vai ser o roletando mais longo da história! É boneco do meio! Oh, baby. Bem que vem! Vem neném! Bem que essa não tem! Meu, aqui minha a fica que eu quero usar. Oh, Sempre vem, ó! Oh. Rapaz, é mesmo lugar, é aqui, é aqui e é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui é o triângulo da bermuda, meu parceiro. É o triângulo da bermuda, mas não vem na bexiga, tem que vir. Eita! Tô neném, vem que vem! Vem neném, vem quatro, né? Ah, cachorrada do caramba! Chega, parei, parei, não dá não. Parei por aqui. Então é isso, rapaziada, obrigado por ter assistido. Se você roletou, roletou o que mais 150, mais uns 30 aí, eu tem umas mais uns 30 mais uns 20, cara, quase 180 caixa para ganhar uma desert, tá muito difícil, tá, mas tá muito complicado. Então, pessoal, analise bem aí, porque não tá fácil, tá punk, tá punk. Lembre-se, porque ser gamer e roletar no mercado negro tá uma ideia. Fui.